Pra quem não lembra, no último fim de semana aconteceu simplesmente isso daqui. Se eu conseguisse mais uma faquinha ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish também é legal, bonita. Finalmente, depois de mais de 6 anos abrindo caixas da Valve, eu dropei um item high tier. E obviamente não foi na minha conta, eu provei pra vocês que minha conta é zicada, porque bastou uma abertura de caixas e uma nova conta no CSGO Free, que em 100 caixas eu ganhei duas facas, sendo uma uma faca aí de quase US 2 mil dólares, enfim. Hoje, minha primeira partida com essa faquinha, ainda no CSGO Free, porque por 7 dias ela estará presa nessa conta, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337, CSGO Free. Que é lá, Sempre. Mas agora pelo menos com o Ó Oh, os pivazando Fofinho, mano Ih, fofinho Obrigado, mano Quero pegar essa kill ainda Toma peguei. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Boa, boa, boa, boa Boa, boa, rapaziada Tem alguém aqui hein? Nossa, isso foi estranho, vai, eu admito Isso foi bem estranho Meu Deus Não, não, não, Quem foi? Desculpa, meu amigo tem um síndrome de Down. Eu não fui, filho da puta. Macaco, filho da puta. Lula ou Bolsonaro? Tu, madre.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 Ponto .com segue a cauda do cachorro alô, alô. E aí, rapaziada? mano? Salve, rapaziada. Ó, um brasileiro, mas acho que tem um argentino também. Tem Vixe, um Maria. Rapaziada, primeira partidinha aqui no CSGO Free com essa nossa Butterfly. Fake Emerald. Nossa Butterfly Gama Doppler. Mano, quanto tempo que eu demorei pra conseguir um drop decente, né, na Valve. E teve que em outra conta, mano. Eu sempre disse. Minha conta é zicada, não tem como. Na primeira abertura de caixas fiz uma conta nova. Eu já consegui aqui. Ó, oh, os pilas. Privac... Eu não penso em nada e ao mesmo tempo. Fantasias. Fofinho, mano. Ih, fofinho. obrigado, mano. Eita, agora eu pinei. Agora eu pinei, não posso pinar de novo, não. Eu quero pegar esse aqui. ainda. Peguei. a Boa, boa, boa, boa, boa, boa, rapaziada. Começamos daquele jeito, bem quente. Como assim? 4 bala 0 cara zero, zero, zero ficou na minha frente. Ah, tá E aí, manitos? Manito Pode não me chamar de macaco, por favor? Não, mano, não Não, não, não, respeito, respeito obrigado, mano, argentinos firmezas Que delícia, mano Ele que vai morrer agora Tchau Valei Uh, tipo nada Não tinha nem como perder Não Tinha assim como perder, mano Lele, lele Bueno, outro L, outro L. Costa, Costa, Costa, capiente. Tá trolando, mano. Nós dois. Sai daí, cara, não dá mais no tempo. Problema, pode sair, pode sair, pode sair. Rapaziada, gente boa aqui, hein, galera. Manito, vem aqui cá, cá, cá, manito, cá, cá, cá. Soluna, uno. Agacha aqui, agacha aqui, ó. Agacha cá, agacha. Quando eu, quando eu pular, sai correndo, ok? Quando eu cair em tua cabeça, ok? Ok Mano, não confiei que ele ia Pior que eu que errei Não foi nem ele, mano Eu pensei que ele não ia saber fazer Oh, o outro aqui Esse outro tá aqui também, mano Boa, boa, boa. Manito, de novo. Agora dá é certo. Ai, manito, por que não foi, mano? Por que não foi, mano? Nossa, eu te matei ainda. fogo! Ah! Fogo meu... ah, meu... quente Oh, tá aqui. Manito, tá aqui. Não sai, boludo, não sai. Donde, Donde, Donde? A, a a siña, mano. Boa, oh, mano. É, eh, areia, não bate de cabecinha, também Entendemos que entrar com bomba, mano. Vai ajudar o amigo. Puxa B, não para, não para por nada. Por nada, por nada. Azul, me dá a bomba. Aqui aqui aqui, aqui, aqui, aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Faz um fake para mim. Essa calcinha não é muito inteligente, né? Quatro caras fazendo um fake B para eu plantar sozinho. Não pare, não pare, não pare. Vou bombear. Não pare. Não pare. Mas morre mais morrer agora. Já vai. 3B, mano. 4B. Não, não, não. não. 3B. Trota um no mercado. Atenção, rapaziada. Eles não defusam. Tem só lembrar o pixel, cara. Sabe onde deve estar tá tua ex agora? Mamano. Beleza, lembrei do pixel. Já. Peguei o pixel, peguei o pixel. Esse pixel não falha, mano Não falha, cara Manito, manito Eu uso um programa que me permite ver a través de paredes Ah, em sério, amigo, rexitero, boludo, é a pior Um programito muito bueno, bom, mano Eu consigo ver os oponentes por detrás de uma paredes, mano Pásamelo, pásamelo, boludo Assim eu também jogo um pouquinho melhor <risas> Está pizinho, cara Estou aqui em cima Em cima da areia, em cima da areia. Vou jogar na cara dele não, um que bangue é essa, amigão. Meu Deus, mano. Alguém aqui? Nossa, isso foi estranho, vai, eu admito. Isso foi bem estranho. Meu Deus. Estou já, estou a manito. Como você chama de programa? Wildhack. Não, não está grorada. Mano, pessoal aqui, firmeza, hein? Ó, bombear. Rutear, rutear, rutear! Noba, não, não pode raser pode ele, toma não! Ninguém vai vir Nuba, né? Tô acelerando saindo, tô saindo. Ai, me viu, ia dar um ninja. Não é assim! Hum, jogou muito, falei. Joga muito. Hum, oh, <risos> me viu. Ué, o cara não plantou. Eu, eu não fiz uma monte de aqui. joguei de CT brincando todos os rounds e eu fiz uma kill. Aí está suave. Mano, valeu a brincadeira. Vamos outra. Só que agora eu vou puxar uns mapas... Não vou puxar inferno, não. Nem Dust. Vou puxar uma parada mais bizonha. Vou tá até a E aí, rapaziada. E aí, gente. Boa noite. <risos> que firmeza, mano. Boa noite, manito. Aí, ó. Aqui, Boa noite, sobra, assim, eu sou a matança, boludo. Ixi, mas eu é só o que é fazer Já tô aqui embaixo, já, rapaziada. É só me acompanhar que tamo bem aqui, mano. Já que dá pra passar na boa aí? Ah! Que que é isso? Matança! Meu Deus! Frenético. Os caras estão tá lá em cima, já Vou pegar no clique, ó. Ai. Ai. Não, não, tá perdendo T, mano. Não, não tá perdendo T. Espera mano. Nossa, o cara clique e sai correndo. Pegou o kit, pegou o kit, pegou o kit, pegou o kit. A dona Aranha subiu pela parede. Foto da sua mina pelada caiu na rede. <risos> é mano. mano. Puxar uma Alp já, tô nem aí. Dois AP, mano. Fica a costa, mano. Dois AP, mano. Não, não tinha nem problema, mano. Ele está tranquilo, tranquilo. Essa para veio de algum lugar, hein? Essa para veio de algum lugar. Eu vou descer, tô nem aí. alguém e pensou o que passa na cabeça dela Piranha, safada olha que filha é da mãe sabia tá tá cá mano tem que parar que essa mulher fica brincando dando no escopo go free esquerda esquerda mano Boana, boa boa onda uh, dropa uma arma mano por favor Tome, mano. obrigado mano dele é, é o de do cara Jogar de galil. Todo santo dia, um malandro acorda e um otário acorda. Vamos, parceiro, na brincadeira. Mentira, essa bala não pegou. Tá de brincadeira, mano. Passei, passei batido. O tá bem, mano. Empurrei. Direita, mano, direita, Os caras viraram o jogo, estão ganhando. Vamos forçar aqui. Mano, forçar uma pacinha que eu gosto. Mudei a mira aqui, essa daqui vai dar sorte. Ó, tomou HS. E agora vai tomar na cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Eu vou levar salve pra casa. Eu vou levar salp pra casa. Passa bem, Manu. Throw the black back. I landed. Ixi, Maria. Carilho. Não vai defusar não, não vai nem clicar na bomba que eu não vou deixar Toma uma casinha Mano, eu vou tentar jogar mais sério essa daqui, rapaziada Acabar não perdendo o jogo E de CT eu equipei a faca do caçador né? a Que eu dropei antes dessa butterfly E que inclusive eu tô sorteando pra um de vocês Ainda dá tempo de participar Tome Quer saber como participa, só assistir o vídeo onde eu drop Nessa né? faquinha ainda maravilhosa Mas já adianta que tem que seguir o pai no Instagram, rapaziada Olha Pogado. Bota, bota, bota, bota, bota Bota na pipoquinha Bota, bota, bota, bota <risos> <risos> Vamos ver vamos cara aqui Escanido A gente vira na bomba E fica aqui suave que, mano? Quem foi? Desculpa, meu amigo tem um síndrome de Down. Eu não fui filho da puta. Macaco, filho da puta. Mano, eu sou macaco, pero... Eu tenho na Butterfly gama Doppler, e você não. Me chupa um ovo, eu tenho na Copa del Mundo, hijo de puta. Como assim? Não entendi. Hum, os boludos trollaram round, mano. Manito tu channel na butterfly, mano. Doppler? Mano, por que você me tassou, mano? Pero você me chamou de macaco, Manito. E porque você me tassou, mano. Quer verificar, vira? Acho que por ter me chamado de macaco vale a pena tomar mais um, hein, rapaziada. Acho que é um investimento válido, mas antes eu vou ganhar esse round. Meu, todos, todos a mano. Nós vamos ganhar esse terror, por favor, mano Compro na arma, mano Compro na arma, mano Vou jogar do terra aqui, do terra, mano A o const Confia Oh! Não, não, não, não, manito Oh, não, não, manito Oh, não Ferrou Ela morreu ainda, eles estão ruins Ferrou, que agora eu tenho que olhar dois lados né? Tem outro que eu sei Mano, tem seis de carga. Ah, horrible! Não vou defusar. Não vou defusar. gente não tô me ferrando aqui, eu vou defusar essa bomba, vou dar esse round pra eles. Não vou defusar. <risos> é, eu vou pagar. Vou, vou pagar o preço. Muito malos, os T, mano. Muito malo, mãe malo. Muito malo, mano. Volta, hein, rapaziada. Não volta, hein? Mano. Eu vou ganhar a Copa do Mundo, mano. Você foi eliminado no quarto, mano. Que isso? Olha o outro! Gente do céu! Manito, nós temos três Copas do Mundo e você apenas duas! Não! Você é burro cara, que loucura! você tem um loucura! Digo pra ter, me tem lordo Manito, nós temos... Manito Nós temos 5 Copas do Mundo E você apenas 3 Nós temos 2 Majors y usted, mano, E você nenhum E eu, você, eu, você eu você tenho uma faca Eu te você tenho você uma recalado. faca E você não Mano, você vive em uma favela mano Filho da puta <risos> Cara tá me chamando de favela Minha faca compra a Argentina inteira Oh, que horrível Muito malo, manito, muito malo Muito mal Mano, Lionel Messi, melhor jogador do del mundo Deleciado, mano Pelé debutou com um pibe Pelé está morto Maradona também <risas> <risas> Bem, eu ganho com esses caras ainda, mano. Tô carregando esses boludos racistas, velho. não acredito. Manito, você tem inveja de mim? Faca, mano. Tinha tem inveja? Mano, você vive na favela, mano. <risos> não, não, eu não. Mano, você vive na favela. Não, Manito, eu era da favela venci na vida, mano. Mano, você nasceu na funda, mano. Lula ou Bolsonaro? Tu madre. É boa presidente. Eu sou um nazi. Ó, oh, matei o grilo. <risos> Tadinho. Só vi o sangue espirrando. Entre Lula e Bolsonaro, Jocomo tomado. Mano, eu tô carregando esses caras ainda, velho. Não acredito. Não acredito que eu vou dar vitória pra cinco boludos racistas velho. Vede oh, oh, oh. isso, mito me mi faca mais barata. Compra da gente inteira, se mano. Você não Dá um pé, dá um pé, pé, Não, não, não, pé, mano. Dá um pé, preciso. Agacha. Eu, eu, eu, eu. agacha, agacha, agacha! <risos> agacha, mano, agacha, agacha. Agora chupa me pica. Chupa me pica. <risos> <risos> mano, O ainda tomou ban do meu time, daí não é saudável, mano. Eu vou entregar esse jogo pra ele. Gente. Ah, mano, não acreditava esses caras aí. NOOOO! Manita, não não pode fazer isso, mano! Mano, defuso ou não defuso, mano? Mm, Defusa, defuso, mano, defuso. defuso. Ok, mano, quero ver que defuso, mano. Oh, mm, oh, oh! Olha isto! <risos> não defusou. Safado, não vai dar tempo, idiota! Ah, me expulsaram! Tá tirando. Os outros ficaram com inveja de da minha faca. É isso, guys. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixem um like no vídeo. Só lembrando, todos os dias, vídeos novos. É isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Corte1337. É Falou.